Pois é, pessoal, depois de uma semana sem trazer vídeo aqui no canal, devido a alguns problemas pessoais que eu tive, mas a partir de semana que vem já volta tudo ao normal, eu trago uma má notícia para todos vocês que estão me assistindo. Pois é, provavelmente você já deve ter escutado por aí sobre o rodízio, o novo decreto que o nosso prefeito Bruno Covas, ele anunciou aí, já até caiu no diário oficial, então realmente está decretado, vai acontecer. A partir do dia 11 de maio, Todos os motoristas que estão trabalhando, que necessitam trabalhar, que estão ali se esforçando, tendo todos os cuidados para manter a saúde em dia, colocando máscara, limpando as mãos com álcool em gel, maçaneta e tudo mais, metade desses motoristas que estão ali porque precisam, não poderão trabalhar. Pois é, e se mesmo por necessidade o motorista tiver que sair, ele poderá levar uma multa de 130 reais mais 4 pontos na carteira. Complicado, né? Para você ter ideia, esse novo rodízio, ele terá abrangência total na cidade de São Paulo Não somente no centro expandido como que é de costume Então, qualquer lugar que você passar, tiver um radar ou tiver uma GCM ou polícia militar Eles poderão te multar E não querem saber se você tem alguma conta para pagar Se você tem alguma coisa que você precisa fazer, não Se você não tiver isento do rodízio, você vai se lascar Pois é, infelizmente cada dia mais eles estão inventando novas formas de prejudicar a população Não somente os motoristas de aplicativo, a população em geral Claro que vai ter muitos motoristas que vão ser prejudicados Mas pensa também na população que agora terá que utilizar transporte público Colocando a saúde praticamente em risco Ter que utilizar os ônibus lotados, os metrôs lotados Meu, vai ser uma bagunça geral Você deve estar se perguntando Pera aí, mas quais são os veículos que poderão trafegar nesses dias normais aí? Primeiro eu vou explicar para você como funcionar esse rodízio. Olha só, eu vou pegar aqui o texto oficial que fala aqui, ó. A partir de segunda-feira, dia 11, carros com placas de final par só poderão rodar em dias da semana pares. Veículos com final ímpar nos dias ímpares. Ou seja, se o seu carro for final 1... Um, só vai poder rodar no dia 1, 3, 5, 7 assim por diante. Você deve saber como funciona. Se for par, mesma coisa. Entendeu? A medida vale para toda a cidade, não apenas o centro expandido durante 24 horas do dia inclusive aos sábados e domingos, então todos os dias, não vai ter copo mole para esse rodízio, Você, se você rodar no dia errado, você vai se lascar, essa é a realidade. Os profissionais de saúde terão até 10 dias para acionar a prefeitura para que sejam cadastrados e liberados das multas. Quem já tinha isenção anteriormente, como é o caso dos médicos, taxistas e etc., continuam autorizados, uma coisa errada né, se não pode motorizar aplicativos táxis também não poderiam, mas é complicado. E olha só, vou fazer um resumo aqui do quais são os veículos que poderão circular mesmo os dias estando fora do rodízio assim, olha só, transporte coletivo e de lotação devidamente autorizados a operar, motocicletas e similares, táxis, transporte escolar, guinchos, Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento. Veículos da polícia de fiscalização, operação de trânsito, de ambulâncias e etc. É, veículos da defesa civil, das forças armadas, de fiscalização e operação de transporte de passageiros, funerários... Penitenciários, dos conselhos tutelares, da assistência social e do Poder Judiciário. Eu vou colocar aqui na descrição um, um link que mostra todos os veículos que estão isentos desse rodízio. Senão vai ficar muito grande aqui, é muita informação que eu tenho que passar para você. Mas vocês poderão ver, motorista de aplicativo está excluído, só poderão trabalhar tipo um dia sim, um dia não. Se já está difícil fazer 100 reais aí por dia, imagina agora R$100 num dia, passa um dia, outro dia mais R$100, depois vai indo. Complicado né meu amigo? O que, que você achou dessa patifaria? Gostou, não gostou? deixa aqui nos comentários que eu quero também saber a sua opinião e é isso aí o vídeo de hoje é uma notícia não muito boa mas que é muito necessário deixar todos vocês avisados principalmente aqueles que estão trabalhando eu a partir de segunda-feira vou começar a trabalhar novamente com os aplicativos eu estava dando uma pausa ali já estou praticamente três meses sem trabalhar eu postei no meu Instagram lá um, uma story super rápido lá mostrando que eu estava começando a trabalhar novamente então se você também quer acompanhar mais coisas que acontecem sobre a rua me segue lá no Instagram, uberdolucas.oficial Lá você também vai ter notícias e uma forma de poder falar diretamente comigo Lá eu vou tentar responder todo mundo que me mandar mensagem no direct, beleza? Bom, é isso aí, um grande abraço, fique com Deus Até a próxima, falou, tchau!